Pensar em nós dois O amor que a gente viveu Subiu, vou embora pra longe Não sei mais o que fazer Fiquei sabendo que vai se casar Será que é por amor ou pra mim me esquecer Meu coração sente que sofre por mim Falta meu amor, eu só amo Você espera